Secretário de natalino para responder, o vereador Alfredo. Obrigado, vereador Turma, presidente da sessão. Eu queria anunciar aqui no plenário da Câmara Municipal a presença de uma figura que, para mim, representou e representa e representará durante muito tempo a luta democrática de resistência. É, através da manifestação teatral. Nós temos aqui entre nós Zé Celso Martins, que está ali, acompanhado de dois jovens. Zé Celso está com a gente aqui. trazido trazido pelo professor, pelo vereador Suplicy. Si. Eu me lembro, presidente, que eu estive no Teatro Oficina, no começo da década de 70, eu era estudante de medicina da Escola paulista de Medicina, e um colega meu chamado Zé Teles, que agora é médico, formou-se e tal, me convidou para ir assistir um ensaio daquele, daquele grupo teatral, né? eu fui lá. Aí os Zé Celso, claro, nós éramos mais jovens, né? éramos jovens, bonitos e malucos, agora somos só malucos. Né? Bonito, já não somos mais e jovens também, já não somos mais. Mas continuamos com a nossa maluquice, nosso sonho. Então, nós sentamos lá, ele fez uma série de, de é, é, falas para nós e tal, e ali era um local onde as pessoas que resistiam ao golpe militar de 64, e eu deixo aqui registrado, eu fui preso na ditadura 17 vezes. Fui extremamente torturado. Passei pela mão do coronel Ustra. É uma situação, para mim, muito difícil, mas resisti. Estou vivo estou aqui para, junto com o Zé Celso, relembrarmos aquela época. E o Zé Celso está com uma luta que é uma luta que não é dele. Não é uma luta pessoal. É uma luta que diz respeito a manter um espaço de arte que, Representa a resistência democrática no Brasil Através do teatro, através das artes cênicas Nós não podemos deixar acontecer ali O que aconteceu com o Cine, cine das Artes Nós não podemos deixar Que também era outro recanto de resistência Aquele cinema ali na Consolação Nós temos que preservar o teatro-oficina E preservar aquela área A área é privada Um pedaço grande da área é privado e é do Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos é um dos maiores grupos econômicos do Brasil. Eles, eles, o Grupo Silvio Santos, tem a propriedade da área, mas nós, paulistanos e brasileiros, temos que olhar para aquela área como uma área de domínio público. Então, eu estou anunciando aqui o Zé Celso, ele me pediu para dizer que no domingo, a partir das três horas da tarde, vai haver um abraço ao teatro, ele pediu para mim... É, convidar os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, os simpatizantes, vereador ativo, desta causa, de homenagem à resistência do teatro, é, oficina e dos demais teatros que representaram a luta pela liberdade, pela democracia, contra o preconceito, essa luta tão necessária, tão necessária de ser lutada. Nós lutamos essa luta. Então, eu estou, presidente... Tuma, Eduardo Tuma, entrando hoje com um projeto de lei que cria, que propõe a criação do Parque do bexiga Parque dos Teatros, Parque do bexiga em homenagem ao Teatro Oficina, a essa figura retumbante que é o Zé Celso Martinez, para a dramaturgia brasileira, e também em homenagem a outros teatros que também fizeram parte dessa luta de resistência à ditadura. Eu me lembro do União e Olho agora Vivo. Fazem, e ainda fazem. E, e é, ainda fazem. É, eu base. me lembro do, do União e Olho Vivo, do Edvaldo Piverta. Edbal Piverta e o Ayrton Soares foram meus advogados na auditoria militar. Eram advogados de preso político e, foi, e eram também tocavam aquele grupo teatral. E os excelsos continuam até hoje, como ele diz, ainda fazem. Então, eu estou é, dizendo que eu estou entrando com esse projeto de lei para a Câmara, eu espero que os senhores ajudem a aprovar esse projeto, criando um parque. Um parque em toda aquela área, aproximadamente 10 mil metros quadrados, simbolicamente representando a nossa homenagem para que ali seja um palco constante, turno da representação teatral e de outras artes cênicas que dizem respeito à resistência democrática do Brasil. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade desse comunicado de evidências. Pelo amor de Deus, senhor presidente. Sempre as ordens. do presidente. É, é, no... Entramos no pequeno expediente. O primeiro inscrito é o senador Eduardo Suplicy. Se Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, daí ou da tribuna como preferido, ele, senador. Quero fazer aqui perto do Zé Celso Martinez Cordier e da Camila Mota, que é uma atriz brilhante e parte do elenco do, da Bela, do rei da vela que está passando lá no César Pinheiros Quero cumprimentar o vereador Gilberto Natalini pela excelente iniciativa de propor que em torno do Teatro Oficina, naquela área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que aqui mencionou, possa ser criado o parque dos teatros, o parque do Bixinga, o parque das cenas ah, teatrais que ah, farão do bexiga do Bela Vista, outra vez, aquele lugar que possa representar todos aqueles artistas e damaturos que... Participaram nos anos 60, 70 e início dos anos 80 na luta pela resistência, pela democracia, pelos direitos iguais de todos. E ali estavam não apenas o Teatro Oficina, que ainda permanece o Teatro Brasileiro de Comédia, mas também o Teatro Maria Della Mar... da Costa, o Cassito Alberti, o Becker, o Sérgio Cardoso, o Nietzsche Alice. Teatro Benito Ferreira, o Paramount que hoje se tornou Renault, o Teatro, como Vossa Excelência mencionou, o Teatro União e Olho Vivo, devo estar esquecendo de alguns, mas a ideia é justamente fazer daquela área o, o algo que possa significar outra vez transformar o, o bexiga não, numa área cultural de extraordinária relevância para São Paulo. Eu, se me permite, quero ser coautor da iniciativa de Vossa Excelência, logo depois de apresentar, nesta tarde, eu gostaria de apresentar o requerimento, porque eu acho que será próprio que o prefeito João Dória venha a como que desapropriar aquela área para a realização desse parque ao se apropriar ele pode até oferecer uma ou se não um recurso mas até uma outra área destinada ao propósito do grupo dos Santos de realizar o seu empreendimento imobiliário ainda hoje o nosso querido ex vereador e secretário da cultura ah, apresentou publicou um artigo na Folha de São Paulo que traz também essa história em termos semelhantes aos nossos propósitos eis o que diz Nabil Bonnouk arrasta-se há décadas o debate sobre o teatro o terreno de 10,8 mil quilômetros situado em torno do teatro Oficina do Bexiga, de propriedade do grupo Cino Santos o assunto está na ordem do dia. O Condefat reviu o tombamento retirando a proteção ao entorno do teatro, o que considerei um absurdo. Em breve, o Incline e o Condefat deverão se manifestar, o que pode permitir o surgimento de um grande empreendimento imobiliário no local. Eu fico preocupado com as transformações que substituições de pessoas no comprespe para... Que se consiga tal finalidade, em contrapartida, cresceu a mobilização em, povo, em apoio à Oficina, o mais antigo grupo de atuação no Brasil, que ganhou o apoio de artistas como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, a, a própria a Fernanda Torres, e, que como o nosso querido ator, fez, Renato Borges. O, o Renato Borg e o outro que fez a leitura e o Antônio Fagundes no domingo passado, sexta-feira passada, fizeram uma terça-feira da semana passada fizeram uma leitura memorável com o Teatro Oficina, aquele que é considerado pelo The Guardian o mais bonito do mundo e ali com o teatro inteiramente lotado foi feita uma comovente leitura do livro novo de Fernanda Torres. E todos ali se manifestaram a favor uh, deste propósito que aqui o Nabil fala. Embora a persistência do diretor José Celso tenha sido fundamental para evitar que as torres saíssem do papel, a questão não é pessoal. Como o Nathalie falou, é da cidade... No país, ela deve ser abordada sob a ótica do plano diretor e da política cultural, que dão grande importância à memória e identidade e à relação entre cultura e espaço físico. O Bixê é bairro tradicional, tombado, repleto de manifestações culturais, materiais e imateriais. Além da oficina, abriga, entre outros, o teatro brasileiro de comédia ícone das artes cênicas brasileiras, que precisa ser reaberto, a Vila Itororó, e a Vai Vai, e a Festa da Quirobida, que remete a traduções negra e italiana. Mas o bairro foi cortado por uma das piores intervenções da cidade. A implantação da Via Leste-Oeste em frente à oficina gerou a derrubada de centenas de edifícios, Criou uma cicatriz com horrorosos baixos de viadutos e forte impacto ambiental para atender o conjunto da cidade. Por isso, São Paulo tem uma dívida como bexiga. A implantação de um projeto urbano, ambiental, cultural, ancorado nesse terreno e conectado com as demais referências do bairro, como propõe a oficina, é uma chance de resgatá-la. Conforme o propósito de seu projeto, querido vereador Natalino, o plano, o PDE, ao criar os territórios de interesse da cultura, o plano diretor e da paisagem, restabeleceu as bases legais para a proposta, mas sua concretização depende do governo equacionar a aquisição do terreno transformando em uma área de cultura a ser gerida de forma participativa, conforme o propósito de seu projeto, vereador Natalino. Na selva de concreto em que se transformou a região, o terreno surge como um pulmão livre e verde. Já a construção de torres, além de descaracterizar o bairro, promover Gentrificação e gerar um impacto irreversível para o teatro reforçará um modelo de cidade empobrecedor baseado na destruição de suas referências e identidades. Apenas um visionário, presidente Eduardo Duma, como os exaltos, com a sensibilidade e racionalidade de um artista conectado às raízes daquele lugar. Poderia, com tanta persistência, ter acreditado ser possível resistir ao inevitável e propor uma resistência. Mas agora, no momento decisivo, cabe a todos nós, inclusive nós, vereadoras e vereadores, enfrentarem este desafio. Querido vereador Gilberto Natalini. Proponho que venha aqui ao meu lado para fazermos um apelo conjunto ao presidente Eduardo Tuma, no sentido de que, ainda que não seja normal, possa aquele grande, possa o querido dramaturgo diretor do Teatro Oficina Dizer uma breve palavra aqui, se posso convidá-lo aqui para estar ao meu lado, José Celso. Senador uma... Subcínio. Se vossa excelência permitir essa exceção, eu sei, com um pedido também do Gilberto Natalini. Só Muito para... breve. Só para ficar claro, aqui também dialogar com o líder do PT, o do vereador Donato, o senador Subcínio teve 15 minutos dentro dos cinco minutos regimentais para falar, então, houve a possibilidade. É, nós respeitamos muito a figura uh, do Zé Celso. Uh, Eu posso suspender essa sessão, sessão e aí um permitir que fala. ele fale durante cinco minutos. Só pediria, Zé Celso, que você se aperse ao tempo dos cinco minutos, só para que a gente não tenha nenhum tipo é ok. de ceder de uma futura é, consulta se algum é vereador tiver uma objeção nesse sentido. Aqui. Então, aqui. nesse momento eu eu suspenso eu suspendo Pode ver. Pode ver. os trabalhos para Dramaturgo Matugo, necessário fazer uso da palavra pelo tempo de cinco minutos. Por favor, suspense os trabalhos. Fiquemos ao lado dele, Natalia. Você quer subir ou aqui está melhor? Baixar um pouquinho. Aqui. Tá. Hum. Pronto. negocimos, é. Ok. Do lado turma. Lado do turma. Mesa está aqui, vereadores, o amor vem por princípio, a ordem por paz, o progresso é que deve -me por fim desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz e longe de mim. A bandeira brasileira amor, ordem e progresso. O, a República foi um golpe militar que cortou ah, o amor, deixou só ordem e progresso. A vida não é só ordem e progresso, não é? a vida, inclusive, é a vida, a infraestrutura da vida é a natureza. Nós que nós lutamos por esse espaço, inclusive tivemos até a aliança do Silvio Santos durante muitos anos, porque ele pretendia trocar o terreno dele, do entorno, pelo nosso, porque ele achava o nosso projeto admirável. Mas depois do impeachment, depois do golpe, eu não sei o que aconteceu, ele ficou com muita gente apavorado que esse momento é o momento de maior desigualdade no mundo. É? Então você tem toda uma multidão, e você tem todo um regime que segura o dinheiro dos ricos, e que, e, e que manda a polícia, manda pau em cima, e que exatamente nesse momento a cultura se levantou, porque os artistas foram considerados vagabundos, e se aliou o povo. Então, e, e, no domingo, eu queria convidar vocês todos, vocês todos, e com a cabeça escondida aí atrás aquele menino que é do MPL que vocês todos eu queria convidar que fossem abraçar é abraçar aquele quarteirão porque vai ser uma cerimônia ecumênica de todas as religiões de todos os partidos do Não. povo, das pessoas, que a cultura é uma coisa que transcende o Brasil está precisando agora de uma primavera primavera e é a, a cultura é que pode trazer isso porque tem coisas que estão mortas, tem coisas que estão mortas e que tem que ser renascido. Precisa de uma primavera, a gente, a gente já está vivo, os artistas estão ligados ao povo e estão nesse grande movimento. Então, domingo, a partir das três horas, a gente vai abraçar, a gente vai regar aquela, aquela área seca, aquela, o entorno todo do, do teatro, para conseguir, já, já temos um apoio popular imenso para o parque do Bexiga, que vai ser um lugar onde a gente vai tirar o, o que ficou, é um pé desconstruído, vai tirar o um entulho e vai deixar a natureza brotar. A natureza, a natureza, é, é, nós somos natureza, nós somos seres da natureza, são seres da natureza, todos aqui são da natureza. Então lá vai haver uma área de grama para apresentação de circo, teatro, estádio, várias coisas, vai haver. Mas o, nós vamos fazer brotar as árvores, porque é um vale fértil, é o rio Bexiga, é o Rio Bexiga que está ali, que, é o Rio Bexiga, e vai, e nós vamos em Amazônia que você plantando qualquer coisa, lá dá, e se plantando da tomate, da árvore, da fruto, da legume, flor, dá tudo, tudo, tudo. Então vai ser uma área arqueológica até, que vai se tentar ressuscitar o Bexiga, que é o vale do Bexiga que atende. Se você sobe ali na parte superior da área, do lado de Santa Maria, você vê a casa da Dona Ayá, você vê o TBC, tudo verde. E é um bairro que não pode mais botar cimento nele. Tem que deixar a natureza livre. A natureza é um direito de uma cidade tão poluída, uma cidade tão acimentada como essa que é nossa. Que eu nem gosto de chamar de São Paulo, porque eu acho São Paulo um santo fascista. Eu gosto de chamar de sampan, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tá? Então o seguinte, é isso, eu vou. Eu vou Tem um, um minuto aí. O meu tempo, mas eu estou muito feliz de estar falando aqui com vocês, cara cara. É. Eu estou querendo mais que haja mais entusiasmo nesse lugar. Porque eu achei um lugar muito esquisito, cara. A televisão, agora tá legal, porque está mostrando o que está acontecendo aqui. Já é dispersivo com si. a televisão fazendo outras coisas, pô. É é um lugar que você tem que reviver a Câmara dos Vereadores tem que realmente vibrar com o povo não pode ser essa coisa tão simples né? não, não, inclusive o teatro oficina representa representa não, é um teatro que vem da tropofagia de Oswaldo de Andrade às vezes você tem a impressão de ouvir dos discursos está ouvindo o romance dele uh, beira-mar que ele coloca os discursos palazianos aquela faladeira que ninguém ouve né? Eu acho que tem que haver uma revitalização. Essa primavera precisa acontecer aqui também, porque está muito morto isso. Não parece uma cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes ter uma câmara tão apática, tão formal, tão careta. Eu só desejo liberdade ou ainda moderna. Liberdade, liberdade, abrasadas sobre os nós, nas lutas, nas okay? tempestades. As tempestades, as tempestades, nas tempestades, daqui ouçamos tua voz. O mundo está em tempestade, o mundo está vibrando, o Brasil precisa da primavera, nós estamos nela. Dia 27, 27, domingo, dia 26, aliás, domingo, vai haver um grande acontecimento que, que, que é para transformar o Brasil. Muito e, obrigado ligado ao mundo. Muito obrigado. Valeu. Merda para vocês. <risos> Merda é Muito obrigado, senhor. <risos> e abertos que estão os trabalhos na sessão ordinária, pela ordem vereadora Aurelia mundo.